Estamos iniciando a nossa live de lançamento é, do Casa de Zadok 2020. A ideia não é responder tanto perguntas ou trabalhar questões doutrinárias. Nós queremos apresentar a visão do que é o evento e como funciona essa edição online do Casa de Zadok. E, ao longo desse processo, né, queremos não apenas esclarecer exatamente aquilo que vamos... Né, fazer o como funciona, mas queremos inspirar, encorajar você a, de fato, fazer esse investimento de tempo nessa edição online do Casa de Zadok. Então, vamos lá. O Casa de começou no ano de 2008, com uma reunião em Curitiba mesmo. A princípio, eu teria uma reunião com a liderança da nossa igreja em Curitiba, e enquanto orava e me preparava para aquela reunião, Deus me deu uma palavra muito específica né, para aquele momento, e essa palavra que acabou dando origem ao caso Zadok. Quando faltava mais ou menos um mês para esse nosso evento, com a liderança da nossa igreja, decidi compartilhar aquela palavra que queimava no meu coração... Né, com outros pastores das outras igrejas nossas, igrejas vinculadas, caminhavam próximo, numa reunião informal, e eles foram tão impactados por aquilo, que eu lembro que eles disseram, bom, esse é o assunto que você vai ministrar para a sua liderança? Eu disse, sim, eu quis compartilhar com vocês antes. E eles começaram a dizer, será que a gente não poderia trazer a liderança da nossa igreja para também ouvir essa palavra? E todos eles foram empolgando, e de repente, né, eu lembro que eles disseram, olha... Nós, nós podemos encher esse auditório aqui só com os nossos líderes, temos uma, uma conferência para eles, e eu falei, olha, não tinha planejado nada do gênero, mas se vocês realmente estão empolgados, vou fazer o seguinte, vou convidar alguns outros amigos, né, para que venham como preletores e possam falar também na vida da nossa liderança, então, se vocês realmente estão decididos a trazê-los, vamos transformar isso numa conferência, vamos dar um gás. Eu lembro que aquela primeira conferência não tinha né, praticamente nome, não tinha definição nenhuma, e eu compartilhei essa palavra que deu origem ao caso Zadok, que ela tem como tema a herança dos santificados. Logo, para aqueles que acessarem o link que nós estamos disponibilizando aí, você tem né, a opção de ter uma aula gratuita, que a gente chama no formato do nosso curso, que é a introdução, dizendo o que é o Zadoc como ele funciona, e nós disponibilizamos um link né, de uma mensagem que está no YouTube chamada Herança dos Santificados, que é exatamente aquela palavra pregada em 2008. Bom... É, acabei chamando outros seis amigos para compartilhar a palavra, porque faltava um mês, esperando que dois ou três deles aceitassem e pudessem me atender tão em cima da hora. A verdade é que todos eles responderam que poderiam e que me atenderiam com prazer. Né? E, de repente, eu levei outro susto, porque não esperava o sim de todo mundo, e agora eu tinha não apenas a minha administração, mas outros seis preletores. É, isso que começou como algo não programado, eu diria, acidental, demonstrou, né, para todo mundo que participou ser o grande destaque do evento. A gente receber palavras diferentes de ministérios tão distintos, com graças, dons, características, bagagem, experiência, né, perspectivas diferentes, e aquilo acabou sendo tão enriquecedor, né, que a, a, a, aqueles mesmos pastores que apoiaram o início disseram, nós não podemos parar, vamos continuar, precisamos de um nome para a conferência, e como eu falava justamente sobre os filhos, a linhagem de Zadok, a gente acabou colocando esse tema, casa de Zadok. Eu quero começar lendo um desses textos, né, que está lá no livro de Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, e no capítulo 48, e no versículo 11, Deus está falando de uma herança de uma porção de terra, e ele diz assim, será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram seu dever e não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram, como fizeram os levitas. Então Deus está dizendo, porque tem um grupo no meio desses ministros que nunca se corrompeu, que nunca se desviou, eu vou dar a eles uma herança especial. E a ideia dessa mensagem, da herança dos santificados, é mostrar né, que Deus conseguiu, nessa linhagem de Zadok, um dos sacerdotes, que eles, de fato, vivessem separados para Deus, comprometidos com ele. Então, temos chamado esse evento né, de, na verdade, uma conferência para ministros comprometidos. Quando a gente fala ministro, alguns pensam só num pastor ordenado, um ministro do evangelho, mas a verdade é que a palavra ministro significa servo. Todos aqueles que servem precisam entender que mais importante do que apenas fazer é o ser é uma vida de exemplo, é uma vida de coerência, é uma vida de integridade, e essas são as bandeiras que levantamos no casa Zadok, santidade, integridade, né? vida exemplar, isso transborda para todas as áreas. Bom, seguimos fazendo essa conferência ano após ano, até que em 2016, o senhor falou comigo que a partir do ano de 2017 a gente deveria mudar o modelo. Passamos, então, a partir de 2017, a fazer cinco conferências ao ano, uma em cada uma das cinco regiões do Brasil, mudando todo ano o estado dentro da região que sedia o evento. Bom, nesse ano de 2020, né, depois já temos a experiência de rodar em vários estados, sempre em cada uma das regiões sentimos a necessidade de não ficar sem o evento, mas, por conta da pandemia, também tomamos a decisão de seguir as recomendações do Ministério da Saúde, evitando aglomerações, e decidimos, então, fazer uma versão online, gravada. Portanto, em toda a história do Casa de Zadok, começa em 2008, né, vem até 2020. Essa é a primeira vez que nós temos um evento 100% online. Já tivemos o presencial com transmissão, já tivemos o presencial sem transmissão no momento, a disponibilização dos vídeos depois, mas nesse ano nós decidimos, então, fazer o evento no formato online. Embora eu sei que muitos pelos comentários estavam esperando o início imediato aqui agora da transmissão das pregações, nós não vamos fazer isso. Como eu falei, desde o primeiro evento, essa, essa diversidade de pregadores falando se tornou uma marca do Casa de Zadok. E nós, normalmente, quando fazíamos eventos regionais, tínhamos pelo menos seis pregadores. Né? Em Curitiba, costumávamos ter nove. uma edição, tivemos dez pregadores né, distintos no evento, ministrando. Mas nesse ano, por termos justamente essa facilidade né, de um evento online, nós decidimos fazer é, o evento com 12 ministrações e ainda temos mais três painéis, todos eles foram gravados. As pregações, né, gravamos em Campinas, na Igreja do Nazarendo, né, uma igreja da qual fiz parte na minha adolescência, enquanto morava em Campinas, e por quem carrega um carinho especial, né? um lugar onde essa ênfase, a bandeira que levantamos também era muito pregada e proclamada, aliás, o lema da denominação é Santidade ao Senhor. Então, aproveitamos vários desses ministros que têm nos servido, falado no caso Zadok, a maioria deles da própria região, facilitando né, essa questão da movimentação na gravação, homens e mulheres de Deus. Aliás, esse ano é a primeira vez que nós temos três mulheres ministrando, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado e enriquecido. Então, antes de falar de quem são os preletores, os assuntos que vão ser abordados, deixe-me logo explicar como funciona o formato do evento. Né? Para que nós tivéssemos 12 pregações, com média de uma hora, é, é, essas ministrações já seriam 12 horas, mais os três painéis, né? se tornaria inviável tentarmos fazer uma, duas ou mesmo três noites de transmissões, os eventos se tornariam muito longos. Como o material é muito rico, a ministração da palavra, o ensino, algo que merece né, ser absorvido é, é, é, com muita atenção, nós decidimos disponibilizar o evento no formato de um curso. Até porque... Em outros anos já fizemos isso e a experiência tem sido muito boa, embora esse era apenas um dos recursos, como também disponibilizávamos a gravação do evento. Isso significa que você pode fazer o caso Zadok a partir de hoje, no horário que quiser, no ritmo e na velocidade que você quiser. Uma pessoa me disse, pastor, não estou conseguindo nem esperar a live. Eu falei, bom, se você já está tão decidido, não precisa nem assistir a live. Pode acessar direto o link que nós vamos disponibilizar, e você já pode começar a assistir as ministrações nesse instante. Ok? Então, elas serão disponibilizadas, as ministrações, o evento, na nossa plataforma é, é, de ensino à distância, que é a nossa Escola Orvalho. Temos muitos cursos é, é, de capacitação para a vida cristã, de capacitação doutrinária, ministerial, que são disponibilizados lá na plataforma da escola e estamos também disponibilizando os adoc desse ano no mesmo formato e significa o que se você quiser assistir uma pregação por dia você pode se você quiser né pegar o fim de semana e ver três quatro pregações por dia você cada um vai assistir no seu tempo no seu formato na maneira como achar melhor para processar ruminar todas essas informações e a verdade é que o material fica ali à sua disposição né? Ele é adquirido no formato de um curso e fica à sua disposição por um ano inteiro. Então, você pode assistir, assistir de novo. Eu tenho certeza que o seu coração vai ser muito abençoado, muito enriquecido. Eu, particularmente, acredito que esse formato de cada um vê no seu horário no seu time, da sua maneira, ele se torna mais efetivo, nos permite alcançar muito mais gente, né? e também evita aquela dispersão de apenas uma transmissão longa de muitas horas, onde às vezes acaba se tornando até mesmo cansativo, e nem todo mundo aproveita tudo. Então, espero que você, né, na prática, consiga concordar conosco e dizer, bom, essa foi uma excelente escolha. Então, deixe-me falar a respeito né, dos preletores que vão estar ministrando no evento. Então, nós, como eu disse, acabamos priorizando as pessoas que estavam em São Paulo e na região, porque normalmente temos preletores do Brasil inteiro ministrando. Todos são homens e mulheres de Deus, que não apenas são bons comunicadores, não apenas são pessoas conhecidas ou frutíferas, mas têm uma história de integridade. Então, teremos ministrando a palavra nesse curso que é o evento Casa Zadok, o Lamartine porcela pastor da Yacht Church de São Paulo. né Eu mesmo gravei duas ministrações para esse Casa de Zadok. É, minha esposa Kelly também está ministrando. É, meu amigo pastor Djalma Toledo, de São Paulo, compartilha. Pastor Josué Gonçalves, de Bragança Paulista, do, Fam... do Ministério Família de Baixo da Graça, trouxe uma palavra também. Especial, pastor Flávio Valvassoura, amigo meu de infância, pastor da Igreja Nazareno de Campinas, também ministra, né? tivemos o privilégio de ter Hernandes Dias Lopes, né? um grande mestre da nossa nação, ministrando uma palavra também assim, tremenda. Né? meus amigos Danilo e Mônica Figueira da Comunidade Cristã de Ribeirão Preto também trouxeram palavras enriquecedoras e temos também um outro casal ministrando que são os meus pastores pastor Ebe e Andréia Uber de São Paulo eles também são né, meus consogros é, porque meu filho casou com a filha deles então hoje além do relacionamento do pastorado deles, do discipulado deles ainda temos esse convívio em família e são assim dos líderes e famílias conheço, que mais mais me inspiram. Bom, nós teremos ministrações muito especiais. No dia em que estávamos fazendo a gravação do, do evento, há pouco tempo atrás, em Campinas, pedimos, né, logo depois da ministração de cada um, que eles pudessem fazer né, um videozinho curto, rápido, em poucas palavras, compartilhando aquilo que eles ministravam. Eu mesmo fiz isso, né? e apesar de estar aqui é, é, ao vivo na live, eu vou chamar, inclusive, o vídeo da minha ministração. Né? Aliás, é, já vou passar junto uma resenha do que eu ministrei, na primeira palavra, e também do que a Kelly Subirá, minha esposa, ministrou. Ela trouxe um recado muito especial aí às mulheres, destacando o lugar da mulher no ministério. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Nós vamos rodar esse vídeo, né? e em dois minutinhos a gente... A palavra que o senhor me dirigiu a compartilhar no caso Zadok 2020 é a respeito de esperar no senhor. Mostramos que a espera não só não é uma falta de fé, como pelo contrário, é uma linguagem de fé e confiança no senhor. Mostramos que a espera é necessária dentro dos processos de Deus para o nosso amadurecimento. Compartilhei algo especial da minha vida e do meu ministério, mostrando como Deus precisou me frear, me parar num ritmo de ministério já muito intenso, que havia começado muito cedo, muito novo, para que eu pudesse ter estrutura e suportar aquilo que viria depois. Mas nessa palavra nós compartilhamos também a respeito de como nós podemos acelerar ou até mesmo retardar o plano e o propósito de Deus nas nossas vidas, alguns aspectos dele e que Todas as vezes que perdemos esse time de Deus, não estamos comprometendo só o que Ele quer fazer em nós. Nós somos parte de algo muito maior. Gosto de dizer que o reino de Deus não gira em torno de nós. Somos apenas pequenas engrenagens de algo que é muito maior do que a gente. E quando entendemos que Deus está montando um grande quebra-cabeça e nós somos apenas uma parte dEle, a maneira como processamos o tempo de Deus, não só para nós, mas para os outros, também muda. Acredito que essa mensagem, além de trazer ânimo e consolo ao seu coração, vai também trazer clareza dos processos de Deus para o nosso crescimento. A palavra que eu trouxe no caso de Zadok... É, fala um pouquinho sobre esse lugar da mulher e o ministério. Como nós podemos nos organizar? Como a gente pode deixar com que, com que as coisas urgentes não tomem o lugar das coisas que são importantes? O serviço a Deus é uma expressão de amor a Deus, é uma honra para todo ser humano. E muitas vezes, como mulheres, nós nos sentimos desafiadas a lidar com tantas frentes importantes. E eu tenho certeza que essa mensagem vai poder ajudá-lo a dar uma avaliada né, naquilo que você, como você tem organizado o seu dia a dia e se você tem realmente tido um coração correto para responder ao chamado do Senhor na tua vida. Que Deus te abençoe ricamente. Bom, é, nós temos aí na tela tanto o QR Code aparecendo como o endereço do site casadesadoc.com.br, né, seja aí digitando o site no seu navegador, seja mirando a câmera do celular aí no QR Code, você pode cair direto no link, né, aonde você vai poder fazer ali a sua inscrição, na verdade, a sua matrícula na escola, poder adquirir o curso, né, o Casa de Zadok. Bom, é, eu comentei que em 2017 nós deixamos de fazer apenas uma edição ao ano para fazer as cinco edições, uma em cada uma das regiões. Me Lembro de uma ocasião, eu tinha pregado em Goiânia, estava voando para o Espírito Santo, para ministrar ali em Vitória ou Vila Velha, não me lembro qual das duas cidades. Eu lembro que nesse voo o Espírito Santo começou a falar o meu coração de maneira muito clara eu quero né, que esse ano você comece a fazer cinco conferências, uma em cada uma das, das regiões, todo ano mude o estado, foi um comando e uma orientação do Espírito Santo, assim, tão claro, eu comecei a anotar tudo ali mesmo no, no, no voo, e nós passamos a fazer aquilo. Interessante que é, naquele ano, logo depois de termos feito o primeiro evento na região sudeste, eu... Deixei o, o, a cidade, depois de ministrar o Casa lá e voltei para Curitiba. Estava ministrando num evento que acontecia aqui em Curitiba, não na nossa igreja, eu era um dos preletores, né? E eu lembro que, quando cheguei, é, é, uma das primeiras pessoas que eu encontrei no, no, no evento, logo quando eu entrei e sentei, uma pessoa se aproximou, falou comigo né? em inglês e, e me disse, eu posso te dar uma palavra? Eu estava tentando prestar atenção na mensagem, num outro pregador... Eu, eu dei um sinal para ele perguntando pode ser depois e primeiro ele me deu um ok depois ele olhou para mim e falou não posso esperar eu preciso te falar agora né então ele virou para mim e entre várias coisas que ele profetizou de uma maneira assim impressionante um homem que nunca tinha me visto é, eu acho que nunca tinha pisado no Brasil ele olha para mim e diz Deus está falando comigo a respeito de algumas pessoas que andaram com Davi uma delas é um sacerdote chamado Zadok. Ele me repete esse nome Zadok quando eu olho para você. A princípio, ele me olha e diz, não estou entendendo é, é, o que isso significa. De repente, ele para e diz, não, Deus está me dizendo exatamente o que isso significa. Ele me apontou o dedo e diz, o Senhor te levantou para restaurar essa ordem sacerdotal de Zadok. Né, essa, essa casa comprometida com Deus. Ele falou, eu olho para sua mão e eu vejo cinco anéis, um em cada um dos dedos, e anel simboliza autoridade. E ele, naquele momento, diz assim, enquanto Deus fala comigo sobre Zadok, ele está me dizendo que ele te deu autoridade sobre cinco lugares diferentes. Ele falou, não são cidades, não são só estados, envolve essas duas coisas, mas é mais do que isso. Ele olhar para mim e dizer, eu não sei explicar, mas você sabe exatamente aquilo que eu estou falando. Né? Aquele foi um dia muito impressionante no sentido de uma confirmação de como Deus estava nos dirigindo a trabalhar dessa forma. Todas as mensagens, né, elas normalmente têm um propósito, produzir, Comprometimento na vida dos nossos irmãos. Como eu disse, não é uma conferência só para pastores, para líderes. Normalmente a gente diz que é para pastores, líderes, fominhas, para todos aqueles que amam o Senhor, que querem servir ao Senhor. Mas são palavras que produzem um comprometimento, um posicionamento, alinhamento, às vezes doutrinário, profético, mas sempre nos levando nessa direção mais do que só uma conferência ou palavras de ensino, acredito que você vai receber aí uma alta descarga, né? não só de encorajamento, no meio disso tudo, de confronto, né? eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Bom, eu vou passar o próximo vídeo, né, com o pastor Lamartine Pocela e na sequência Josué Gonçalves falando rapidamente acerca daquilo que eles ministraram e eu tenho certeza que esses teaser vão te ajudar a ter uma boa noção de cada palavra e do conteúdo que te aguarda Oi gente querida a, o tema da minha mensagem é os três altares nesta mensagem eu vou contar para vocês não só o significado de cada um dos três tipos de altares mas também sobre Três lutas travadas que podem trazer algumas aplicações maravilhosas para a nossa vida. Eu espero que você seja abençoado por ela, tá bom? Um beijo no seu coração. Quando o pastor Luciano Subirá me convidou para estar ministrando nesta escola Casa de Zadok, Deus colocou no meu coração uma palavra, e esta palavra está... Baseada, fundamentada na experiência de Jesus multiplicando pães e peixes para alimentar uma multidão. Na verdade, Jesus transformou aquele lugar deserto em uma grande escola de treinamento para os discípulos. E ali ele ensinou aos discípulos sete lições extraordinárias que eu vou estar compartilhando com vocês na casa de Zadok e é interessante que Jesus fez com os discípulos o que alguém fez conosco. Primeiro, Jesus identificou líderes em potencial. Segundo, Jesus investiu naqueles líderes em potencial. E terceiro, Jesus confiou responsabilidades a estes líderes em potencial. E é exatamente nesse segundo ponto, nesta segunda fase do investimento de tempo e treinamento nos líderes em potencial, que eu quero trabalhar nesta mensagem com vocês. Com certeza, esta é uma palavra que vai abençoar, instruir, treinar confrontar tanto aqueles que estão treinando líderes como aqueles que estão sendo treinados para amanhã exercer liderança. Eu creio que esta palavra vai te abençoar muito. Bom, glória a Deus. É, gente, uma coisa importante é, é, de esclarecer toda a produção de um evento como esse tem um custo imenso. Então, muitas vezes, as pessoas estão acostumadas, a maior parte do material que o nosso Ministério disponibiliza né, sempre é disponibilizada de graça, acreditamos na importância disso, como também entendemos na importância de que alguns eventos tenham né, essa, essa questão do custo sendo diluído por aqueles que vão participar. Então, deixa eu dizer de uma forma assim, honesta e carinhosa, para aqueles que, nesse momento, não podem fazer esse pequeno investimento de R$ né? eu quero que você saiba que nós temos várias edições de vários anos do Casa de Zadok, que estão, esses vídeos estão todos disponíveis de graça no YouTube. Tem muita coisa que você pode assistir, ser ministrado, abençoado, e tudo isso está sendo disponibilizado de graça. A produção desse material, né? ela de fato tem um custo, e nós entendemos que não apenas essa questão de cobrir o custo, do investimento feito no evento, mas também essa questão de ser um filtro de interesse. Né? Porque queremos pessoas que realmente priorizem isso, digo, né? eu vou abrir mão de alguma outra coisa, eu vou investir não apenas meu recurso, mas o meu tempo nessas ministrações. Então, esse curso né, ele está sendo vendido pelo valor de R$ 39,00. Normalmente, não conseguimos fazer nenhum é, é, evento em lugar nenhum que consiga disponibilizar uma inscrição tão acessível, mas a gente conseguiu trabalhar para que isso chegasse nesse formato e estamos muito felizes, contentes por poder disponibilizar dessa forma caso você, no momento, não tenha condições você pode né, esperar até o momento que consiga e pode, enquanto espera aproveitando, desfrutando tudo aquilo que está ali à disposição bom, eu quero é, é, mais uma vez te encorajar, você tem aí tanto o QR Code como o site que aparece aí no rodapé da tela, casasadoc.com.br entrando nesse link, você vai ser de direcionado exatamente para o lugar de acesso ao curso da matrícula que você pode né, fazer, é, é, e na hora de finalizar o curso, ele vai te dar a oportunidade de processar o pagamento com modelos diferentes. Bom, vamos passar é, para o próximo casal, que vai compartilhar rapidinho a respeito do que ministraram, que são os pastores Eibe e André Uber. Eu tenho certeza que você também vai ser inspirado para ouvir e receber de Deus através dessas ministrações. Olá, eu sou Abe Uber da Pastor de São Paulo, e tenho o privilégio de ministrar na Casa de Zadok online. E na minha mensagem eu estou pregando sobre duas doenças que destroem líderes. Interessante. Todas as duas doenças, pelo que a Bíblia ensina, são pecaminosas, são malignas, mas são muito diferentes uma da outra. Uma destrói o líder de uma vez, quando ele menos espera. E a outra vai destruindo aos poucos e ele às vezes nem percebe que a vida dele e o ministério dele estão sendo destruídos. Eu falo sobre essas duas doenças que destroem líderes na casa de Isadok online. Gente, que evento abençoado. Eu sei que Deus vai falar o seu coração através dessa palavra onde o grande profeta Elias foi escondido por Deus por um propósito maior. Você já foi escondido por Deus? Deus tem verdades incríveis para revelar para a sua vida, para fazer de você alguém mais fortalecido na palavra de Deus e transformar essa geração. Bom, gente, além desse preço acessível para aqueles né, que adquirirem já nessa arrancada inicial do mês de outubro é, o, o, o curso, o evento Casas Adoc, nós estamos disponibilizando mais um encorajamento para você. Né? Logo depois de adquirir o curso e ter feito a primeira aula, você vai ter acesso a um cupom que te permite, entrando lá na loja do orvalho.com, adquirir esse meu livro, que foi republicado esse ano, é uma edição... É, é, revista e ampliada, do De Todo o Coração, é, um livro onde eu falo a respeito do maior mandamento, né, o que Jesus é, é, colocou acima de todos os demais, que é amar o Senhor de todo coração, alma, entendimento e força, e nesse, nesse material, nessa segunda edição revisada, ampliada, eu ainda tenho um capítulo que foi escrito pelo meu filho Israel, né, Subirá, que é o capítulo Amor Total, no final. Bom, esse livro, para os que adquirirem o CasaDoc, ele vai estar à sua disposição com um cupom específico que você recebe lá para ser adquirido por um centavo. Né? Para não dizer que vai ser de graça, vai ser por um centavo. Esse livro chega normalmente nas livrarias por R$ reais. A única questão né, é que depois de fazer a aquisição ali pelo um centavo nós temos um custo de frete único para todo o Brasil, que acredito está ali em torno de 11 R$ 11,00, 11,90. Então, esse é mais um presente, um encorajamento para esses que saírem na frente. Mesmo você, que talvez já tenha o livro, né? eu quero te encorajar, não perca a oportunidade de recebê-lo por esse preço tão acessível do frete, e talvez até poder abençoar e presentear alguém. Bom, é, nós temos outros dois homens de Deus, trouxeram palavras assim, impactantes, é, nessa edição do Casas Doc que foram, né, tanto o pastor Hernandes Dias Lopes, como também o Flávio Valvassor. Quero passar rapidinho um vídeo deles, onde eles compartilham a resenha daquilo que eles ministraram nesse evento. Meus amados irmãos... Casa de Zadok 2020, eu partilhei sobre algo muito importante, eu gostaria de fazer um release aqui para você, tratamos dos valores do ministério, dos compromissos do ministério, com Deus, com você mesmo, com a palavra de Deus, valores com o ministério, com a igreja que Deus confiou você para pastorear, como você deve lidar com o dinheiro com um salário pastoral, e também com a relação, relacionamento com as pessoas, com a afetividade, eu espero que esta mensagem abençoe a sua vida, defina com clareza as balizas do seu ministério, reavive o seu coração, e traga paixão para a sua alma, para você continuar sendo um pastor, segundo o coração de Deus, estou certo de que Deus tem coisas maravilhosas, para impactar, para abençoar e para edificar sua vida, sua família, seu ministério. Deus abençoe profundamente a sua vida. Quem é que nunca enfrentou tempestades na vida? Quem é que nunca questionou, diante dos momentos de tormenta, se realmente aquilo que Deus nos falou irá se cumprir? Há um Deus que tem o controle de todas as coisas, Há um Deus que nos chama e que nos leva a destinos seguros, mas que nesse meio tempo nos permite viver situações adversas, porque em meio a elas há algo que precisa nos ser ensinado. Deus nos chamou, Deus tem um plano e Ele jamais frustrará os seus desígnios na vida daqueles que seguem obedecendo a sua voz durante todo o percurso. Bom, para aqueles de vocês que estão chegando, entrando ainda na live, deixe-me repetir a explicação que dei no início. Casadoque esse ano é um evento 100% online, e nós decidimos, em vez de fazer uma grande, longa transmissão, com um ou mais dias, né, com muitas horas, porque são 12 ministrações, em torno de uma hora cada uma delas, mais três painéis de conversa, então, é, é, muito conteúdo. Nós decidimos disponibilizar o evento no formato de um curso. Cada ministração né, vem como se fosse uma videoaula separada, e além dessas 12 ministrações, temos também os três painéis. Então, a forma de você acessar o curso, é entrando no link, está aí no rodapé da, da tela, casadesadoc.com.br, né? Pode também, dependendo de onde estiver assistindo, mirar a câmera do celular nesse QR Code e você vai ser automaticamente transferido para esse link. Isso significa que, no formato de curso, você pode né, digerir essas ministrações no seu ritmo. Né? Tem gente que, é, de repente, vai ver uma por dia, outra vai ver uma por semana. É, é, não importa, você faz no seu ritmo, no seu formato, na sua maneira. O que nós queremos é que, com muita calma, você possa receber essa descarga de um conteúdo precioso que vai abençoar e muito a sua vida. Né? Bom, é, tivemos também... É, é, entre os ministrantes, um casal de amigos queridos, preciosos, que assim... Hum... Tenho, tenho um carinho todo especial, não apenas pela forma como vivem o ministério, mas o compromisso deles com a palavra, a maneira né, como ministram, que são Danilo e a Mônica Figueira. E eu quero também passar aí rapidinho o um vídeo com o teaser da ministração deles. Mais uma vez, te encorajando né, para fazer o um investimento do seu tempo, não apenas do seu dinheiro, do seu tempo, nesse curso, que vai ter um grande impacto na sua vida. Olha só, a palavra que eu reparto aqui no Casa de Zadok esse ano está enchendo meu coração, se tornou um livro e, e de fato é fruto de um mergulho na presença de Deus nesses últimos dois anos pelo menos. Falamos sobre viver uma vida acima da média. É baseada na bênção que Jacó deixou sobre seu filho José quando finalmente ele diz José foi destacado entre os seus irmãos e nas palavras que antecedem essa declaração, que é um verdadeiro selo de excelência sobre a vida de José, esse patriarca nos dá as chaves de como nós podemos ter um ministério de excelência. São muitas chaves que você vai poder desfrutar, não apenas lendo o livro, mas participando da conferência, mas ouvindo a mensagem, você vai perceber que eu destaquei senso de continuidade. Ou seja, a percepção de que eu preciso honrar a geração que me antecedeu, que me preparou o caminho e que eu preciso ter um compromisso profundo com a próxima geração. Se nós entendermos isso no espírito e dedicarmos a nossa vida, certamente nós seremos, seremos líderes acima da média. Que Deus abençoe você. Olá, queridos. Eu sou Mônica Figueira, pastora da Comunidade Cristã de Ribeirão Preto e eu tive a honra e o privilégio de participar do Casa de Zadok agora em versão online, mas muito mais rica, porque tem muito mais conteúdo e que você vai desfrutar conforme o seu tempo, o seu horário. E eu Trouxe uma palavra do Senhor para o seu coração, a respeito dos motivos, dos porquês que podem tirar um homem e uma mulher do propósito de Deus, da carreira proposta por Deus. Ao longo da minha vida eu tenho visto muitos homens e mulheres desistindo, abandonando, fracassando naquilo que Deus entregou a eles para fazer, o ministério, a família, os negócios. E eu tenho certeza que esse não é o propósito de Deus, nem para mim, nem para você, apesar das nossas lutas. Saiba quais são os embaraços que podem tirar você da sua carreira de sucesso. Quer saber? Então acompanha aí a ministração e Deus vai falar com você. Bom, glória a Deus. É, quero trazer uma notícia para os nossos assinantes, aqueles que assinam os meus cursos da escola né, e têm acesso a todos eles. O Casadoc está sendo disponibilizado, né, sendo habilitado nesse momento para ser também acessado como é, é, parte do conteúdo que vocês têm direito. Então, nesse caso, né, se você já é um assinante, não tem necessidade de adquirir o um curso. Né? Agora, para todos aqueles de vocês que vocês estão chegando, o Casadoc é um evento que levanta uma bandeira de santidade, de integridade no ministério, no serviço do Senhor, né? chama os cristãos a um comprometimento, a de fato ser sal, ser luz, serem frutíferos, carregando sempre esse compromisso com Deus e com a sua palavra. É né? uma conferência profética, de alinhamento, não só doutrinário, mas também profético, né? provoca é, é, essa questão do servir a Deus de forma correta e tenho certeza que vai abençoar o seu coração. Estamos disponibilizando ele esse ano num formato 100% online como curso, né? Para adquirir o curso. Perdoe para aqueles que estão desde o começo, a repetição, sempre tem gente chegando, a gente percebe nos comentários as perguntas, né? Então, às vezes, é importante repetir. Para você que está chegando, o curso está sendo disponibilizado, né? Exatamente, o evento está sendo disponibilizado num formato de curso na nossa escola online. Você pode acessar casadesadoc.com.br, né? Ou fazer uso do QR Code é, que está aí na tela e você vai ser direcionado para o link, onde você pode fazer a sua matrícula, adquirir o curso e você tem um ano né, para desfrutar dessas duas ministrações e desses outros três painéis, como você quiser. Num dos painéis, eu tive uma conversa com o pastor Lamartine Porcelo e a gente fala muito sobre esse mundo pós-pandemia e o como essa, essa adesão em peso, mesmo por parte de pessoas de mais idade, gente que não queria a esse elemento da internet, nós, nós tivemos uma remoção de barreiras que antes eram geográficas e agora são virtuais e podemos comunicar o evangelho de uma forma é, é, com um alcance e uma abrangência muito maior. Foi uma conversa muito interessante. Tive também uma conversa com o pastor Hernandes Dias Lopes e com o pastor Flávio Valvassoura, né, discutindo e batendo nessa questão da integridade do líder, mas também tivemos uma conversa né, sobre as famílias dos líderes e sentamos os três casais estávamos ministrando no evento, eu e a Kelly, minha esposa né, pastor Ebe Andréia Uber e Danilo e Mônica Figueira, eu tenho certeza que todo esse conteúdo vai te abençoar e muito, bom, falta um último vídeo né, que são os teasers das últimas duas palavras. Em primeiro lugar, né, nós vamos colocar aí meu amigo, o pastor Djalma Toledo, falando, ele tem participado conosco na maioria desses anos e desses eventos, e também né, é, eu entro falando a respeito do que é a segunda palavra que eu gravei para esse evento, que eu tenho certeza também vai ser benção. Vamos lá conferir. A mensagem que nós ministramos durante esse período, ela tem o propósito de dizer o seguinte: aquilo que você faz durante o tempo de isolamento, determina o que você vai viver quando terminar. O tema da nossa mensagem é Adorando Deus numa Terra Estranha, baseado no Salmo 137, onde o povo tinha sido levado cativo. E ali no cativeiro, algumas pessoas diziam assim: cante para nós aqueles cânticos de Sião. Mas jamais não poderemos adorar Deus numa terra estranha, numa circunstância estranha, num lugar estranho fora de Jerusalém. E eles então não só não adoram a Deus, mas eles começam a compor canções de maldição. Eles amaldiçoam os edomitas, amaldiçoam os babilônicos, amaldiçoam as famílias do babilônico. Ou seja, um povo com a vocação de adorador, chamado para adorar a Deus. Mas por causa das circunstâncias que envolvia a vida deles, em vez de adorar, eles amaldiçoavam. Em vez de usar a boca para compor canções de Deus, apesar de estar vivendo um tempo maravilhoso, você vai ver, eles viviam num lugar onde tinha água, eles viviam num lugar onde tinha sombra, eles viviam num lugar onde não tinha provisão. Mas porque eles estavam fora das suas zonas de conforto, eles não souberam fazer. Nesse período, tem muita gente fazendo exatamente isso. Não tem sabido aproveitar e ver a bênção de Deus, mesmo em tempo de isolamento. Não deixe de ouvir. Tenho certeza que de alguma maneira Deus vai falar com você. Deus te abençoe. Uma das palavras que Deus colocou no meu coração trazer para essa versão digital do Zadok, do Casa Zadok 2020, foi a respeito de servir outros mesmo com problemas. Trabalhamos a ideia de como Deus envia Davi a livrar os moradores de Keila, E ele não apenas tem que lidar com isso no meio dos seus problemas pessoais, mas também tem que lidar com a ingratidão de gente que depois de ser o herói, o livrador daquela cidade, estava disposto a entregá-lo nas mãos de Saul, que o perseguia. E lembramos a importância de servir a Deus a despeito dos nossos problemas, lembrando que Ele nos chamou e é Ele também quem nos recompensa. Tenho certeza que Deus vai trazer né, mais do que encorajamento, Ele vai trazer um fortalecimento no seu coração e no cumprimento da sua missão com essa palavra. Bom, é, para muitos existe aquela inquietação, puxa, pastor, um evento online não é como um presencial. Eu digo não mesmo, mas isso tem questões negativas, mas tem positivas. Não pudermos ter o tempo de adoração, aquele ambiente profético. No entanto, né, a capacidade de aproveitar essas ministrações pelo formato online né, de poder tomar nota, voltar, ouvir de novo, né, é muito maior. Eu brinco que essa assim, é a diferença de você assistir o jogo no estádio e assistir a versão gravada com direito a replay. Então, a capacidade de né, absorver esse conteúdo é muito maior. Segundo, né, esse ano nós vamos poder alcançar um volume muito maior de pessoas, por quê? Eu ouço muita gente dizer, pastor, com essa coisa de todo ano muda de cidade, muda de estado dentro da região. Muitas vezes é difícil para a gente participar e a gente tem feito essa movimentação por todo o Brasil para que muitos possam ter acesso né? e também como uma espécie de ato profético, declarando que essa mensagem vai correr o Brasil todo. No entanto... Por meio desse formato digital, nós não temos agora limitações. Então, sejam as pessoas do Brasil todo, de cada um dos estados desse nosso imenso país, gente que está nos acompanhando de outros países, todos podem ter acesso a esse conteúdo. Eu estou muito feliz, né, sabendo que isso vai poder abençoar muita gente. Então, fica mais uma vez aqui o encorajamento, faça a sua inscrição. Para que, que saírem na dianteira, já logo né, de início, agora, em outubro, nós vamos disponibilizar, né, quando adquirirem aí o, o evento Casas Adoc nesse formato de curso, nós vamos disponibilizar o meu livro, de todo o coração, Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor, que saiu agora na sua né, segunda edição, Revista Ampliada, nós vamos disponibilizá-lo para acesso na nossa loja, com cupom de desconto, para que você o adquira por um centavo né some a isso apenas a despesa de frete que nós temos um custo padrão aí para todos os estados do Brasil de 11 e eu tenho certeza se você aproveitar a entrada na loja visão a compra maior do que 60 reais o frete ainda sai também é, gratuito fica aí o encorajamento não deixa para depois né, adquira o Casa de Zadok 2020, eu tenho certeza que o seu coração vai ser abençoado, muito abençoado. O livro de Efésios nos declara no capítulo 1 e no versículo 4, que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Alguém disse com muita propriedade, que se você quer entender o propósito de algo, volte à sua origem. Quando os fariseus foram discutir com Jesus a respeito do casamento, nosso Senhor fez isso, ele volta lá em Adão e Eva, o primeiro casal, e a partir disso ele começa a discutir o casamento. Como quem disse, se querem entender o propósito, vamos à origem. Quando falamos do propósito de Deus para a humanidade, precisamos voltar à origem. A origem, no caso do homem, não é apenas o momento da sua criação, é o plano eterno de Deus para cada um de nós. Sermos santos e irrepreensíveis. Essa é a bandeira que levantamos, e ao mesmo tempo, né, com essa diversidade de ministrações, de, de preletores, com percepções, unções, graça da parte de Deus tão diferenciadas, nós também vamos receber capacitação para o serviço, encorajamento para um compromisso ainda maior. Tenho certeza que você será abençoado e muito. Então, se você quiser já fazer a sua inscrição, acesse ou o link aí, casadesadoc.com.br, que aparece aí no rodapé da tela, ou mire o celular nesse QR Code você será transferido exatamente para o ambiente onde você precisa você vai contemplar o que é o curso ali mas você precisa fazer a sua matrícula cadastrar nome e-mail depois desse processo você vai ser transferido para um ambiente de pagamento e depois da efetivação do pagamento você vai ter acesso né então obviamente quando se faz o cartão de crédito, isso tem uma liberação mais rápida do que quando é por boleto. Mas fica aqui o meu encorajamento. Aproveite desfrute cada uma dessas ministrações. E sendo abençoado, que eu tenho certeza absoluta que você será... Não guarde só para você. Encoraje outros né, a também adquirirem é, o Casa de Zadok, a receberem de Deus, a serem abençoados. E dessa forma, nós vamos poder cumprir o nosso propósito. Bom, por hoje é só. Não quero me estender nessa live. A ideia era poder trazer esse encorajamento ao coração de vocês. Já está disponível. Né? Você já pode adquirir hoje mesmo o Casa de Zadok. E fazendo isso... Né, mesmo que você já tenha o livro que nós estamos disponibilizando ali para ser adquirido por um centavo mais o frete. Eu insisto, né? adquira o livro da mesma forma para abençoar alguém. Eu tenho certeza que isso também vai ser algo mais para acrescentar a sua vida ou a vida de outros. Deus abençoe, né? tenha uma noite abençoada, um bom resto de semana e fica aqui o registro do nosso carinho pelo seu tempo, pela sua atenção, pela sua participação, pela sua interação. Né? você que já está certo conhece o evento, participa sabe que vai né, com certeza fazer quero pedir mais uma vez nos ajude a espalhar essas mensagens que são tão impactantes para abençoar muito mais gente é isso, a gente encerra aqui com um vídeo institucional do Ministério e eu quero que você realmente preste atenção em tudo aquilo que a gente tem feito e veja o que mais do que nós disponibilizamos né, pode te abençoar e você pode desfrutar Deus abençoe Orvalho.com é o um Ministério de Ensino ao Corpo de Cristo. Atuamos em quatro frentes principais. A edição e produção de livros. A produção de conteúdos em nossas plataformas digitais. A escola bíblica à distância. E conferências que tem preparado pastores, líderes e apaixonados pelo reino de Deus. São milhares de pessoas alcançadas todos os dias. E isso só é possível porque nos unimos com você, que compartilha, que financia, que adquire os nossos materiais. Participe de forma ativa do Ministério Orvalho.com. Acesse orvalho.com e nos ajude a destilar ainda mais a Palavra de Deus.